O portal AgroLink está acompanhando a 19ª edição da Expo Direto Cotrijal e eu estou no Lanagro, converso com Lucas Karlinski, que é agente de atividades agropecuárias. Lucas, me conta qual é o trabalho da, do Lanagro aqui na Expo Direto. Uh, a gente trouxe aqui para expo direto então um pouco do nosso trabalho realizado principalmente com a parte vegetal mais focado em sementes e grãos e fertilizantes o lanagro ele é um laboratório que ele trabalha com todos os produtos digamos da parte agropecuária envolve tanto a parte animal quanto a parte vegetal qual a importância para o agricultor que vocês façam essas análises essa de qualidade uh, é importante porque uh, é a segurança dos alimentos, né? O Lanagro está realizando análises constantemente para tentar fazer com que os produtos cheguem ao consumidor de uma forma mais segura, né? Sem, uh, buscando sempre evitar fraudes. Lucas, para o consumidor final, como afeta a análise feita pelo laboratório? Uh, o laboratório faz as análises para evitar que fraudes cheguem até o consumidor final, uh, evitar que produtos adulterados uh, cheguem no, no mercado consumidor e estejam se disseminando pelo país. Eu conversei com o Lucas Karlinski, que é agente de atividades agropecuárias do Laboratório Lanagro. Aline Merladete, para o portal AgroLink.